Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois, deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas e disse aos que vendiam pombas Tirai tudo isto daqui não façais da casa de meu pai casa de comércio Os discípulos recordaram-se do que estava escrito Devora-me o zelo pela tua casa Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Disseram os judeus, Foram precisos 46 anos para construir este templo e tu vais levantá-lo em três dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na Palavra de Jesus. Palavra da Salvação Provavelmente ficaste surpreendido ou até escandalizado com a, com a reação de Jesus uh, ao entrar no Templo. Jesus que expulsou os vendilhões do, do Templo e que derrubou as mesas do, dos cambistas. Não estamos habituados a ver Jesus a reagir assim tão violentamente. E podemos perguntar porquê. Porquê que Jesus reagiu assim? Antes disso, vale a pena percebermos o significado do Templo para o povo de Israel. O, o Templo era a morada de Deus, era o lugar da morada de Deus entre os homens, e ao mesmo tempo era no Templo que os judeus ofereciam o seu culto ao Senhor. Ora, Jesus, ao proceder assim, quando entrou no átrio do Templo, Jesus colocou-se na linha dos profetas do Antigo Testamento, que criticavam um culto exterior, tantas vezes oferecendo-se sacrifícios exteriores, tantos ritos, mas muitas vezes um culto que era desligado do amor a Deus, de um verdadeiro amor a Deus, com uma atitude interior, e do amor aos irmãos. Os profetas criticavam este culto exterior e Jesus coloca-se na linha de, de, desta crítica que os profetas no antigo testamento faziam a este culto judaico. Mas Jesus vai mais longe, porque Jesus não afirma, não critica apenas este culto exterior, mas Jesus apresenta-se uh, como o um novo templo. Destruí este templo e em três dias eu o reedificarei. Jesus apresenta-se como este novo templo e é nele que nós hoje somos chamados a oferecer este novo culto. Este novo templo, nós sabemos, é a Igreja, é o corpo de Cristo que é a Igreja. E é neste templo que tu és chamado a entrar. Aliás, tu és membro vivo deste templo, és pedra viva da Igreja. Ora, por isso, permite-me que te deixe dois desafios muito concretos para viveres ao longo desta semana. Em primeiro lugar... Uh, olha para este templo, para a beleza deste templo que é a Igreja. Ainda para mais, estamos a celebrar neste domingo a dedicação da Basílica de Latrão, que é a Igreja Catedral de, do Papa em Roma, a Igreja Mãe de todas as igrejas. Pois então, olha para a beleza da Igreja. Não te coloques fora da Igreja, tu fazes parte da Igreja, és membro da Igreja. Tantas vezes nós dizemos mal da Igreja, já colocamos-nos a apontar defeitos e erros. Pois bem, a Igreja é a tua mãe. Uh, reza pela Igreja. Durante esta semana, reza pela Igreja, reza pelo Papa, reza pela unidade da Igreja. É o primeiro desafio que te deixo. Mas depois, uh, nesta semana, nós também estamos a iniciar a Semana de Oração pelos Seminários. E como membro que és deste templo, desta Igreja, como membro vivo, como pedra viva, desafio-te a que rezes pelos nossos seminários, pelos nossos seminaristas, mas ao mesmo tempo que te coloques verdadeiramente diante do Senhor e que perguntes ao Senhor, qual é o teu lugar na igreja? Como membro vivo, como um pedra viva da igreja, deste novo templo, qual é o teu lugar? O que é que o Senhor espera de ti? Qual é o teu papel na igreja? Pois bem, são estes dois desafios que eu te deixo para a vivência desta semana. Em primeiro lugar, olha para a beleza deste templo e reza pela unidade da igreja. Em segundo lugar... Coloca-te diante do Senhor em verdade e interroga-te acerca do teu papel, do teu lugar na edificação, na construção deste templo vivo, deste corpo que é a Igreja do Senhor.